vídeo chama bebe ou veste é um desafio que a gente vai fazer então aqui está todos os ingredientes aqui como vocês viram eles estão todos numerados e aqui está se a gente vai beber ou se a gente vai vestir então vamos ver que começa vai tirar de um pouco de centro ou não mas aí como funciona se eu ganhar você começa? não se você ganhar você pega ok Pô. e você começa por que o começo você <risos> ganhou? <risos> você ganhou, você pega. Vai. Qual o ingrediente que vai ser? Não número 7. Qual que é o Sete. número 7? Nossa, é o show! Agora você vai beber ou vai vestir? Vai beber ou vai vestir? Veste. Não vai vestir muito não. <risos> Showiana. Agora eu. Pegar nossa, o é eu. Vocês estão me mano? Eu peguei o número 10. O que, que é o 10? O 10 é o um colorado. Ah, que sorte do caralho, mano. Veste. Ah, vai. Peraí, calma aí que eu vou agora. Vamos veste. Ah, Amor, ah, o show é muito pior do que esse do velho. Doze oh, O 12 é nossa, é a farinha de trigo Nossa, mano <risos> Você vai beber ou vai vestir? Bebe Bebe farinha Vai, aviãozinho <risos> <risos> Não, vai, você que tem que fazer, você tem que fala comigo <risos> Não pode 6 eu acho. Quanto é o seis? seis? Ah, é seis mesmo. Qual é o seis? O seis é... Puta, é o alho. Nossa, vale. meu. Tomara bebe. que seja veste. Bebe. Bebe. É Ai, meu, que são O alho da minha cabeça. Ai, minha cabeça. Veste. Meuzinho, meu Oito. Oito. Nossa, ah, é orégano. Suave. Bebe. Ou bebe. bebe. bebe. Vai, bebê. Foi <risos> o mais suave pra você. Não, não é Não, Não, não é Não. É ruim. Meu bem, não come. Ó, já peguei, já. Nove. Ai, é um azeite. Azeite? nove. Nossa, eu tô na merda, né? É, bebeu, bebeu. eu tô na merda. Tô na merda. Bebe, veste, bebe, veste. Bebe. Ai, não acredito. Da boca. Da boca. Eu vou da me da afogar. Da <risos> Vai. Vai, bebe. <risos> bebe. Nossa, foi. Dá uma. Qual que é um o Ovo. Ah. Tomara que seja e veste. Bebe, veste, veste. Veste, ah! veste. Veste, veste, veste. Oh, vai fitar na minha cabeça. Mesmo. Espalha pelo cabelo pra.. pra... Isso, é bom que você espalhou bem pelo cabelo. Calma aí, que ah, vestiu muito... direito. <risos> A filha tá puta, tá fudida. Não vestiu de Não vestiu, né? Não vestiu de Deixa eu ver. Prefira mil vezes beber essa puta. Ah, <risos> você já tá acostumado a beber, né? Quatro. Ah, não. O que, que é quatro? É a merda do óleo. <risos> que que é isso? Puta, é veste. Veste. Ai, que merda. Vestiu um mole. Não, viu? Não bota muito, não, que eu já tô frita já. Vai que eu tenho que deixar a cara Ai, também. Deus, não, não, a cara não. Calma, cê. Você... Não é pra vestir a cara? Fica quieta Vai estragar minha mic Topou minha mic, legal Ai, chega Chega! aí Chega, veste. chega. Veste. Três Qual que é o três? Três É o que te chupe Veste, veste, veste Bebe Bebe Muro assim deve ser muito gostoso não, né? Não sei, abre a boca É <risos> gostoso Hum, Que delícia Tá bom, né? Pronto a sua vez. Onze. Onze. Ah, é o arroz. Nossa, se tiver que comer, eu tô na merda, né? Vai, deixa eu fazer assim. Veste. <risos> Suave. Suar, né, <risos> Suave, né, Suave o arroz. Que a ah, vamos tira tirar com óleo fica uma mistura de arroz com óleo. Meu Deus. <risos> Nossa senhora. Tá bom, já chega, chega. Já mexi. Já Dois. Puta, é o leite. E bebe. Veste, veste. Ah, palhaçar isso daí, aí. Agora o último. Eu nem sei qual que sobrou. Qual que sobrou? Ah, que o Todd. Sobrou o Todd. Ah. sobrou o Best, eu acho. Baby! Baby! Você não rola <risos> é o Todd? <risos> Veste agora? Tô fudido pra lavar roupa, né? ah, ainda bem que eu não lavo roupa. Isso aí, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo aí, deixe seu like aí e se inscreva no canal pra poder ficar atualizados. Também não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. É tudo KZM Laskei, gente. Então se inscreve lá. Um beijo e, e até, até o próximo, próximo vídeo. vídeo. Tchau! Tchau. Eu <risos> sabia que você <risos> fazer uma <presepada> dessa. <risos> I'm not gonna let you